Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Libra. Antes um recadinho, como nós tivemos juntos na semana passada, durante essa semana é, estou trazendo mensagens mais extensas, um pouquinho mais demoradas, tá bom? Então fica comigo até o final e vamos lá! Vamos saber aqui como está o momento de Libra e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Então, vamos lá. Valores. E vamos complementar com esse outro tarô. Já vou deixar mais para cá. Porque vamos tirar bastante cartinhas hoje. Já vou até deixar por aqui para trazer mais ao longo da leitura. Libra, você pode estar em um momento onde os seus valores estão sendo colocados à prova. É como se você tentasse ser útil e as pessoas com a consciência que têm interpretam isso de outra forma. E essa carta dos valores mostra que manter os seus valores intacto muitas vezes vai exigir que você seja como essa árvore da carta, mantendo a verdade da sua alma, crescendo conforme o seu tempo, naturalmente vivendo o seu processo.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 Precisamos nos ajudar, nos fortalecer, para que essa ajuda seja benéfica para ambas partes e não se perca nas mãos dos outros. Não sei se vocês estão conseguindo ver a árvore, o rostinho dela... Essa árvore está aqui crescendo torta, diferenciada, mas está firme na verdade dela. E é assim que ela foi poupada de ser usada, de ser cortada e permaneceu ali inteira. É o momento de passar por essas transformações que estão acontecendo se adaptando ao novo momento, até para não deixar que a sua vida fique parada pelo avesso. Dê lugar ao otimismo, tendo confiança na vida que tem um o controle maior da situação. Assim, você entra em alinhamento com essas mudanças que agora você não tem todas as informações de modo a atingir um estado harmônico e feliz, que inclusive envolve outras pessoas ao seu lado. Então tenha força de controlar os seus instintos, mantendo seu equilíbrio emocional em meio ao caos e às confusões que envolvem você e o seu entorno. Abra as janelas para o sol entrar, trazendo clareza, compreensão, um alívio, alegrias e um novo dia, limpando o que estava escuro, destruído e triste. E de forma inteligente, deixando as emoções de lado, e agindo com a razão, focando no que realmente te faz bem, no futuro que te aguarda e em tudo que você tem para realizar. E vamos trazer também mais cartinhas. Tem vitória chegando, trazendo algo sólido e material, para que você comece a se movimentar tão bem, tão renovado, que possa dividir isso com os outros, com os outros também. Seja com conhecimentos, ajuda moral ou até financeira vai ser uma forma de retribuir esse sentimento de gratidão, abundância e alívio, levando amor às outras pessoas e por onde você for. É você usando de forma benéfica a maturidade, bagagem emocional, para investir em realização. Colher os bons frutos de tudo que você plantou nessas experiências que passou e consiga escapar das emoções que passou, se dando o devido descanso, de modo que a transição, mudanças de um lugar para outro te traga alegria, compreensão e um conforto interno que transborde isso para fora. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então, vamos lá... A aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você, de recuperar seus valores e de se aceitar. Até o próximo vídeo e gratidão!